Olá, sejam bem-vindos a esta demonstração portanto, da DIRUP, em que vamos falar do conceito philosophy, conceito desenvolvido e criado em Portugal e produzido em Portugal, que é um conceito de alta decoração. Este conceito é, é inspirado, é, portanto, é, no universo e em todo o mundo, portanto, pelo seu conceito, nome philosophy, é, e que promete revolucionar, portanto, um mercado de alta decoração, neste caso, no segmento das tintas decorativas, é, e que apresenta um conceito de comunicação e cores diferentes do convencional. Vamos começar aqui por apresentar, portanto, a embalagem. Como podem ver, identifica-se com uma mandala, é, com, neste caso com um efeito portanto, em termos de círculo e também quadrangular, que é o símbolo, portanto desmistifica aqui um pouco um universo místico. Este conceito de alta decoração, portanto, tem inspiração em quatro universos, neste caso, um universo mais místico, em que vamos buscar reminiscências orientais. Estas reminiscências orientais refletem-se em termos de cores de latão, de tapeçaria, de vidraria, de especiarias. Temos também um universo, portanto, aquático, em que vamos buscar as cores tanto de oceanos, e mares e corais. Uh, temos também aqui outra uh, influência que é o universo de cristais com cores reflexivas e também o universo da atmosfera, que são cores cálidas uh, e também contrastantes. Uh, com base neste, nestes universos que acabei de falar, nasceram estas, portanto, 12 cores. Como podemos ver, temos um cinza vulcano, que é um cinzento inspirado nos tons de vulcões e cinza. Temos também, por exemplo, um amarelo indiano inspirado nas especiarias orientais. Temos também, portanto, aqui um verde Jade, portanto, que é uma cor que eu posso dizer que é um sucesso inspirada na cor Jade, em termos de pedras. E também temos aqui, portanto, um branco Sophie, portanto, que é aquela cor de atmosfera em que realmente fica bem com qualquer ambiente. E também um azul noir, que é bastante inspirado nos tons de Nova Iorque portanto, um tom azul acinzentado. Este produto, portanto, pretende revolucionar aqui o mercado e como, e como referi, é uma tinta decorativa, aquosa, com um acabamento mate perfeito, muito fácil de aplicar, portanto, para qualquer cliente possa aplicar ah, nas suas casas. Ela é lavada, lavável, portanto, devido à sua composição vinílica. Ah, aceita retoque sem úmido, o que é fantástico, portanto, qualquer cliente ao aplicar tem uma pequena falha, consegue retocar rapidamente. Portanto, é resistente a fungos também, portanto é aditivada, o que permite para o nosso tipo de clima em Portugal ter aqui uma maior resistência e durabilidade. É de salientar também que ela tem uma elevada cobertura e rendimento. Portanto, uma, duas de mãos, uma duas de mãos, que é o que aconselhamos neste caso duas, será suficiente para uh, cobrir, portanto, a superfície, uh, com um rendimento aproximado de 16 metros quadrados por litro, é o que uma embalagem de ZR75 dará, por exemplo, para pintar a parede de um quarto convencional em Portugal. Outra particularidade desta tinta, portanto, podemos ver, é a classificação a mais, portanto, que uh, nos identifica que esta tinta um, tem a classificação maior na emissão de compostos orgânicos voláteis. O que é que quer dizer? Que ao aplicar a tinta uh, sobre um substrato, portanto, pode ser gesso cartonado, alfenaria, todos os substratos convencionais nas nossas casas em Portugal, um, um, continua portanto a emitir compostos orgânicos voláteis, o que é normal, porque é um substrato. Um substrato, portanto, vivo, e neste caso que necessita de respirar. E esta classificação a mais permite assim ter mais segurança e mais qualidade após a aplicação, com um grama por litro, e o que traz bastantes benefícios para a nossa saúde. Agora, vamos passar então para um esquema de aplicação muito simples, que é o convencional que fazemos nas nossas casas e também depois aqui um aspecto mais decorativo com um desenho e um padrão criado numa parede. Convido todos a vir a uma loja de Juan Merlin, este conceito está disponível. Visitem também o site uh, dirup.pt, podem ver todas as inspirações que nós temos e conhecer mais o conceito e a fundo E no site JuanMerlin.pt e vamos então passar aqui uh, ao meu colega que vai agora exemplificar, portanto, um esquema de pintura convencional. Ora então, muito bom dia, bem-vindos mais uma vez. Uh, vamos então fazer aqui um esquema, um esquema de pintura usando uh, a tinta que o Bruno teve a falar, que é a tinta Philosophy. Uh, vamos usar um primário. Vamos uh, depois a seguir vamos fazer uh, a aplicação de modo a que fazemos um padrão engraçado com duas cores que existentes uh, na, na Philosophy. Para começar, uh, começar sempre lembrar-se da segurança, ou seja, quando nós fazemos um esquema de pintura aconselhamos sempre o cliente Uh, uh, uh, usar todos, todos os modos que têm a nível de segurança, nomeadamente as luvas, que infelizmente hoje uh, já, já estamos habituados a usá por outros motivos, mas também óculos de, óculos de proteção, muito importante também neste tipo de uh, aplicação, neste tipo de pintura. Vamos então começar. Começamos também com a limpeza do suporte, ou seja, vamos simular que isto será uma parede, vamos colocar as fitas, eu vou só colocar aqui uma, mas... Não, não esquecendo sempre as fitas para, para proteger as janelas, os cachilhos, uh, os, os interruptores. Uh, começar sempre por aqui. Após, esta, após a, a, a aplicação da, destas fitas, podemos passar depois à, à limpeza do suporte. Uh, nas lojas de Romerlan, vocês podem encontrar também uh, um produto que, que é o Deer Wash, que podem usar perfeitamente em cima do suporte da parede, para desengordar a parede, para, para, para limpá-la antes da... da de uma aplicação do primário, nós não vamos fazer essa aplicação aqui, vamos passar diretamente para a aplicação do, do nosso primário. Deste tipo de tinta, nós aconselhamos o primário pleolite, este primário, também disponível em todas as lojas de Rua Merlin, vai permitir uma uniformização da absorção do suporte, ou seja, quando o cliente pintar, vai ficar toda por igual, não vai ver manchas, portanto vai ficar toda em uniforme, toda pintada uniformemente. Vamos abrir aqui a embalagem, já devia estar aberta, aqui. pronto, não, não esquecendo sempre, este tipo de produtos vem com a resina, fica na parte de cima, temos que mexê-la sempre muito bem. Se conseguir dar, não sei se, se, se consegue ver ou não, neste momento a resina está toda na parte de cima e temos que envolver o primário muito bem para poder fazer uma boa aplicação do produto. Rapidamente a resina vai envolver no resto do produto. Nós não vamos perder aqui muito tempo com isto, devia estar um pouco mais bem mexido, mas só para vocês terem uma, uma noção de, de como o trabalho pode ser feito. Obrigado. E vamos então preparar aqui. Deitamos aqui um, um pouco, penso que isso será, penso que chega. Já vamos ver. Se for necessário, juntamos mais um pouco. E vamos então começar a aplicar o nosso primário peteolite aqui no nosso suporte. Vamos encher bem o rolo de produto. E podemos já começar a pintar. Não se esqueçam, nós já pusemos as fitas. As fitas já estão todas colocadas, é só fazer a aplicação. Este primário é muito fácil de se aplicar. É um primário que tem cor, ou seja, há muitos primários que não têm cor, que são incolores. Aqui este o cliente consegue perceber onde é que está a fazer a, a aplicação. Muito fácil de aplicar. Este produto, como disse há pouco, vai uniformizar a absorção da, da parede e, quando pintar, ela vai ficar toda por igual e vai também ter uma, uma, ou seja, a tinta de acabamento vai ter uma boa adesão em cima da, em cima da, do suporte sem haver manchas. Pronto, neste momento rapidamente temos já aqui uma boa uma boa parte do suporte feito e, se isto fosse numa situação normal, tínhamos que aguardar 4 horas até fazer a, a pintura da, da filósofo por cima. Neste momento não vamos ter as 4 horas disponíveis, mas tenho já uma placa pintada com o primário já seco, que podemos fazer aqui a mudança. Aqui. Agora é esta esta. Obrigado. Esta tinta, esta, este suporte já tem o, o primário o petrolite pintado, já está seco, já, já foi pintado há algum tempo e então aqui podemos fazer já a passagem para o, a philosophy. Vamos usar o verde Maldivas, o verde Maldivas é esta cor, aqui um verde mais clarinho, que tem, está com muita tendência hoje na, nas casas. Vamos também mexer aqui um bocadinho, eu já estive a mexer esta um pouco, mas só vamos dar aqui mexer aqui um pouco mais. Esta tinta podem fazer uh, diluição com água potável, uh, se, se acharem necessário, para ser mais fácil a, a aplicação. Vamos só aqui um bocadinho. Aqui, aqui este e vamos então pintar aqui o suporte com o verde Maldivas não se esqueçam também de comprar os rolos adequados à, à pintura que estão a fazer consultem sempre uh, os vendedores das lojas para, para vos poderem aconselhar de qual o rolo mais mais aconselhado a para cada tipo de pintura, não só de interior, como de exterior. É muito importante também usarem um bom rolo, quando vão fazer a aplicação. Esta tinta, como o Bruno disse há bocado, é uma tinta de base vinílica. Uh, tem uma excelente cobertura, como podem ver. Muito fácil de aplicar também. E eu disse uma coisa há um bocado que é, é, é muito importante. Ela aceita retoques em úmido. Ou seja, imagino que, que eu estou agora aqui a pintar e é uma parede. estamos a usar uma, uma parede grande e há é uma das partes da parede que não ficou bem ou nós esquecemos ou de passar ou não ficou, nós achamos que não está bem pintado. Com este tipo de tinta nós podemos passar por cima em úmido e o retoque fica automaticamente feito sem ser necessário fazer mais nada. Só acabar aqui. As tintas vinílicas também são, têm uh, como característica uma excelente cobertura. Uh, existe também nos Romerlandes no podem encontrar outra, outra tinta vinílica nossa que é a branco premium, uh, que quem já experimentou consegue comprovar uh, a cobertura desta tinta. Pronto, no final devemos sempre fazer este processo, que é para ela ficar toda direitinha. E rapidamente temos aqui um, um, um suporte já pintado. Agora, novamente, mais umas 3, quatro, 4 quatro horas até isto estar seco. E vamos fazer então uma aplicação para o tal padrão que nós falámos há bocado, para usar o verdejado. Vocês vão ver que vai ficar espetacular. Aqui. Obrigado. E agora aqui. Olha, já está aqui a fita obrigado Bruno aqui nós vamos fazer uma, um padrão de riscas uh, usando a base que é o verde Maldivas foi aquele que nós pintámos há pouco e vamos fazer um padrão com riscas de verdejado nós o que nós o carteiro que nós usámos foram riscas de 10 cm. Portanto, usamos a nossa fita, que nós começámos há bocado para fazer as riscas de 10 cm. Eu já comecei, já avancei com algum, com algum trabalho e neste momento vou só colocá-las aqui no meio. Eu usei três fitas destas para nós fazermos as, uh, as, as riscas dos, dos 10 cm. E temos já as fitas colocadas. E vamos então usar o verdejado que o Bruno já me pôs aqui para fazer a aplicação. Obrigado. Nunca se esqueçam de mexer a tinta. As resinas têm que ser sempre muito bem envolvidas para ela ficar... Eu penso que seja necessário, já chega este produto. Vamos usar também um rolo para este e vamos pintar o verdejado. Vamos usar o verdejado em cima, ou seja, no meio. Vamos começar por aqui, vamos deixar esta e vamos depois para ver depois o, o efeito final. Nós aconselhamos sempre duas mãos neste, na tinta para ficar com o trabalho perfeito. Embora podem ver o tipo de cobertura que ela tem com uma de mão já faz um trabalho muito bem feito, mas nós aconselhamos sempre as duas mãos e vão ver fica melhor ainda. Aqui e agora a última risca. Vou só fazer aqui o, o afagamento para ela ficar bem pintada. E o trabalho está feito. Para verem como é que o trabalho fica, vou, vou retirar uma das, uma das riscas para verem o trabalho final. Depois retira-se riscas, as fitas, per, per, desculpa, as fitas. E vou tirar esta também. um bocadinho, a calina está úmida e o trabalho está feito. Aqui nestas fitas nós demos duas de mãos, aqui demos só uma, ela quando vai, ela quando uh, seca fica mais escura, ela vai sempre escurecer sempre mais um bocadinho só levantar aqui só para mostrar o, o, o trabalho final e tem aqui um padrão de riscas com 10 cm para a vossa casa usando o verde Maldivas e o verde Jado. Espero que tenham gostado. Agradecemos, então, a que visitem todas as lojas do Juan Merlin, uh, visitem também o site e visitem também o site de e conheçam, portanto, todas as novidades que nós temos e inspirações deste conceito e de outros que estão disponíveis em todas as lojas. Obrigado. Muito obrigado.